Esse ano e meio que passou, eu... Ai, eu não teria conseguido ser a casa dos insights. Não teria conseguido. O ano passado, porque entrou a pandemia e vocês deram todo o suporte, todo sábado, toda a semana, o tempo inteiro, nos ensinando, trabalhando a nossa exaustão, porque no início foi terrível, muito cansaço, muitos e nós achamos que não íamos conseguir e você, Cláudia, ali, ali, ali, o Marcelo, e aí, problema de computador, e aquele apoio de estar juntos, estar juntos, né? Então, para mim, a pandemia ter tido a Casa dos Insights foi, assim, maravilhoso, milagroso. Enfim, foi um ano que foi a Casa dos Insights, que culminou, culminou esta etapa só, com fecho de ouro, porque esse curso foi fantástico. Para mim, esse curso foi um a confirmação, a consolidação de tudo que já tinha aprendido. Né? É, tudo que eu já tinha aprendido, muito mais amplo, mais elevada consciência, mais para cima, mais estou é, fazendo a coisa certa. Tudo que eu vim aprendendo esses últimos anos, na Casa dos Insights, estou fazendo a coisa certa. E porque a gente depois ficou um tempão fazendo sozinhos, né? Então, juntos de novo, reciclando com ferramentas novas, já estou quase tentando a do MDR, e foi fundamental na pandemia, acho que sem esse suporte, sem esse apoio de todos, eu não teria conseguido. Conseguimos juntos, né? Conseguimos juntos. Muito obrigada a todos.